E portanto se clicarmos nos pontinhos por baixo da casa, onde diz ferramentas, uh, e se, fizermos scroll, se fizermos scroll, onde diz publicitar tem centro criativo, portanto podem ir pelo gestor de negócios ou então facebook.com.br ads creativehub. Vamos explorar o gestor de negócios e vão ver que isto vai se interligar com, com vários temas que temos abordado, nomeadamente com o Creative Hub, mas com acesso a outros conteúdos, e vamos ver como o gestor de negócios, como é que ele funciona. Qual é a diferença entre gestor de anúncios e gestor de negócios? Vimos o formulário e, portanto, já vimos aqui a estrutura. Agora, será, então, boas práticas de email marketing. E aqui, proposição, podemos também dizer as más práticas, aquilo que não devemos fazer, não é? Reparem que aqui no meio temos o site, o blog, a loja online e a landing page. São os quatro tipos, chamemos-lhe de site, que podem existir. De site e os seus familiares, não é?